Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a um armadura que dá mais dano físico no jogo, ou seja, a build, as armas, vai usar os amuletos, o jeito de você dar mais dano em chefe no jogo. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar uma habilidade aqui que vai ser a que eu vou usar para dar mais dano possível, que é o gelo perene aqui, o glacial, né, que você libera jogando o jogo normalmente. Que é o L1 em Triângulo quando a barrinha tá carregada. Isso daqui dá muito dano. E eu vou ensinar como dar mais dano ainda. Seguinte, a armadura que eu estou usando é o set do dragão inteiro, né? Porque olha a força, o tanto de força que você fica. E aí que tá o segredinho nos amuletos. Eu tô usando o de Maspinheim aqui e o de porque você tem combines, né? Usar três de cada. Que aqui é o seguinte, ó, o dano corpo a corpo de Kratos quando as habilidades perenes imolação, emolação ou redemoinho estão totalmente carregadas com base no Runico dele. Ou seja, aumenta mais ainda o dano quando eu tô com base no meu Runico. Ou seja, dá muito dano quando o Runico tá alto. O meu Runico não tá tão alto nessa build, mas eu vou ensinar como compensar isso de outro jeito. Você coloca o de High aqui, né? E aqui, ó. O de high o dano corpo a corpo de Kratos aumenta quando a saúde dele tá acima de 75%, com base na defesa. Olha o tanto da minha defesa ali, que tá quase o mesmo tanto de força, ou seja, eu vou dar muito dano. E eu tô usando aqui a passada crucial para no desvio de último segundo, aumentar o gelo. Às vezes, às vezes dá certo, mas em boss fight é bom levar porque às vezes você... Você dá um desvio ali, consegue e você já dá muito dano no inimigo. E aqui também outro segredinho, emblema dos nove reinos. Aumenta o dano corpo a corpo durante a distorção de reinos. A gente vai usar a distorção de reino para fazer um negócio que eu vou ensinar. para dar mais dano ainda. Isso daqui vai ajudar demais também. Então aqui é o seguinte, ó. É a armadura que eu falei do, do dragão, né? O set inteiro que você pega lá na cratera, é bem Simples. E aqui, ó, a relíquia é o, o que você pega lá com o handle, né? O a absorção de reinos. Então, com aquele amuleto lá, com aquela relíquia, quer dizer, com aquele amuleto mesmo, dá muito mais dano isso daqui. Agora eu vou ensinar como fazer. Infelizmente, eu não posso mostrar em em Berserker, porque eu perdi meus dos Berserkers, então eu vou mostrar em, em Subchef aqui de Maspiai. E mostrando aqui, ó, é, o jogo tá no Hard, no Não Quero Piedade, que é o, o modo Hard do jogo, né? Então, ou seja, se você estiver jogando normal, vai dar mais certo ainda. Eu vou ensinar aqui, ó. Deixar o desafio 6 de festival de subchefe, de chefe, Apareceu um monte de chefe. E eu vou mostrar o tanto de dano que você vai dar com, com essa brincadeirinha aqui. Ó. Aqui o dano normal já é muito forte, entendeu? Tipo, o dano normal já é altíssimo. Olha esse tanto de vida que eu tiro dele com o dano normal. Agora vocês vão ver quando eu ativar o gelinho ali. Eu, vou mostrar, eu não vou mostrar nele porque eu vou gastar. Outra na caçadora, vocês vão ver agora. Ela vai vir da Perry Estação de reinos. Não vai aumentar mais ainda. Olha a vida dela! Olha a vida dela! Acabou. Eu não dei nenhum combo forte. Eu não apertei R2 em nenhum momento. E a vida dela foi comida. O Elfo já perdeu muita parte. Foi uma cegueira dele. Que merda! É o fechado em Sempre é chato, né? não importa o jogo. Não importa, ele vai fechar. pensei que ele ia estar tá um pouquinho mais nerfado, mas não tá não, tá mais chato isso aqui. Venha, olha, olha o dano, o dano do cavalo, nossa, tomando dano bem. Inclusive não posso tomar tanto dano, né, é porque... Por causa da defesa, né, só o momento de New Fire não funciona assim. Então, vou dar dano aqui e pegar o... A escudo. Essa daqui, essa daqui é chata demais, mas a vida dela vai ser comida também. Olha o dano que a gente dá nela, é muito alto, é muito bom. Eu adorei esse novo sistema de armadura. Eu não tinha gostado tanto, mas agora eu entendi como é que funciona os amuletos. Fica muito bom, cara. Hum. Ah não, você quer tomar um hit Será Só o gelinho carregar? Quase carregando Já que eu não carregar Ela vai Vai receber uma bancadeira O problema ruim dessa armadura aqui É que você fica muito fraco, né? Assim Você Você dá muito dano Mas você toma muito dano também Porque você não tem vitalidade nenhuma Mas sua defesa é alta pelo menos Nossa, de novo Vou fazer a mesma merda Quero carregar o gelinho aqui Tome Beleza Ó oh. Lembrando que tá no Hard, né? Imagina que ele é normal. Vai ficar mais roubado ainda. Nossa, eu odeio isso daí, né? ó. Aqui, ó. Carregou. Nossa, eu odeio esse cara. Mas aqui, ó. Olha o dano. Já acaba com a vida dele. Quase morto já. É bom. Não. Você tira muita vida. E eu testei no Berserker, né? Tem um vídeo aí no canal, pra quem quiser ver. Você tira duas barras e meias assim dele. Do rei. Do rei. Dos normais, eu não sei. E no hard. Você tira duas barras e meia com esse combinho aqui. E, é, e na gna também é o mesmo tanto. É duas barras. E é, dá muito certo, cara. Numa boss fight inteira, na luta inteira, até carregar o absorção de reinos. Também também pode usar no normal. Cara, você tira aí, não tem brincadeira, umas 5 barras do chefe, assim. Só usando às vezes. Dá, é, é muito recompensador, cara Eu curti Quem quiser usar aí, tá aí ensinando como usar Os itens não é nada muito complexo Você vai pegar no jogando o jogo normal mesmo tipo, Se você platinar, você pega esses itens aqui okay? E é bem simples É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou fazer outra, outras builds aí de, de Generação de vida De defesa E eu mostro aí, vou postar no canal Obrigado aí, é nóis